No vídeo de hoje, eu vou falar como você não cair nesse lado de precisar, de ter que sempre usar cores para ter um look estiloso. Olá, eu sou a Marcela Damaso, eu sou consultora de imagem e estilo pessoal, e neste vídeo eu vou te dar dicas, estratégias, para você se vestir de acordo com o teu gosto pessoal, usando ou não cores. Se você ainda não me segue nas redes sociais, é o arroba Marcela Damaso. Tô no Instagram, Facebook, TikTok e Pinterest. E se você ainda não curtiu esse vídeo, curte, deixa o teu like, aproveita, ativa o sininho e se inscreve no canal. Bom, eu não canso de ver pseudo, né? Especialista dizendo que você precisa necessariamente incluir cores no seu estilo, na tua imagem, no teu lifestyle para que o teu estilo pessoal seja elegante, seja estiloso ou seja sofisticado. As pessoas às vezes confundem o que é cartela de cor, o que é você saber a tua cartela de cor, a tua paleta de cor com o que verdadeiramente se encaixa no teu gosto pessoal e aquilo que você gosta de usar. Vamos começar então a falar sobre estilo pessoal. O estilo pessoal é muito mais, vai muito mais além do que uma definição. O estilo pessoal não é uma definição. É, você é uma pessoa que tem um estilo romântico. Não, você é uma pessoa que é, tem um estilo urbano dramático. Você é super sexy, glamurosa. E aí você não pode entrar em conflito com aquilo. Então se você é muito romântica, você jamais vai poder usar, por exemplo, uma jaqueta de couro. E é isso que eu vejo muita gente pregando, colocando em caixinhas mulheres para que elas tenham né, o, o entendimento que elas necessitam ter um dos sete estilos universais, o que não é verdade. Então, já que a gente está falando de estilo e que ele não é uh, uma definição para o teu estilo, por que, que a cor também necessita ser uma definição? Precisa ter ou estar, você precisa estar de acordo com a tua paleta de cor ou a tua cartela de cor. Na minha visão, definir o que você mais gosta, definir as cores que você mais usa, quais são as peças que se encaixam no teu estilo de vida, no teu lifestyle. Isso define muito mais o teu estilo do que um rótulo. Porque ali, exatamente desse jeito, as coisas que você... Mas usa as coisas que, né, a, as peças e acessórios que combinam, que coordenam, é que vão dizer qual é o teu estilo e qual estilo não é seu. Quando você imagina né, que você tem um guarda-roupa que é inteligente, que é prático, que te ajuda no dia a dia, que você não fica olhando né, por várias horas e pensando eu não tenho nada, que vestir, como que eu vou sair hoje, eu queria usar um look legal, eu queria ter uma imagem X, queria ter uma imagem bacana, eu queria ser uma mulher mais elegante, mais sofisticada, eu queria ser uma mulher bem vestida, e aí você não consegue, por conta de cor, por conta de estampa, mas quando você tem um guarda-roupa otimizado, aquele guarda-roupa inteligente que vai te ajudar verdadeiramente a te dar, né? praticidade aí no teu dia a dia, é isso que define teu estilo. Então é por esses motivos e por tantos outros que a gente não pode afirmar que só quem gosta de muitas cores é quem tem um estilo bacana, que tem uma imagem, que passa uma imagem de uma mulher que sabe, que entende de moda e que conhece o teu estilo. Se fosse assim, eu com certeza, e mais uma porrada de consultora de moda e de mulheres estilosas, estaríamos fora dessa pseudolista, né? De quem só tem estilo legal, quem tem um estilo pessoal bacana, quem usa cores. Como eu acabei de dizer, eu conheço várias, mas várias mulheres que não usam muitas cores e que tem um estilo, assim, para lá de invejável. Aquela mulher que você olha e você quer aquela roupa, você quer ter aquela imagem, você quer ter aquele poder todo. Você quer parecer com ela, você quer copiar o look daquela mulher. E eu não tô falando só de consultora de estilo, não. Tem muita atriz, tem blogueira e pessoas né no anonimato que também usam só preto, só branco, ou preto e branco, cores neutras muito marrom e que são donas de estilos, assim, invejáveis, então a gente não pode ficar é, colocando empecilhos no nosso estilo para a gente achar que a gente está estilosa. Você é uma mulher estilosa gostando ou não de cores, você, aliás, você pode ser uma mulher estilosa gostando ou não de cores, usando ou não todas essas cores. Então esse vídeo é sobre isso, é sobre você usar as cores que você gosta a seu favor e saber coordenar essas cores, que é muito importante também, de um modo que você se sinta bem e que te traga paz, que você se sinta bonita, estilosa, com autoestima lá em cima. Não adianta você usar muitas cores e você não se identificar com aquilo que você vê no espelho. Eu já fui assim, eu já coloquei muitas cores e muitas estampas no meu guarda-roupa e toda vez, mas toda vez, na hora de sair, eu escolhi outra cor porque aquilo não fazia parte de mim. Ou pior ainda, às vezes eu colocava o bendito da amarela que fica bem em mulheres negras, né? todo mundo diz que fica bem em mulheres negras e que realça a cor e que deixa mais bonito, eu não conseguia me sentir bem, eu me sentia feia, eu me sentia como se fosse um patinho fora d'água, como se eu fosse uma impostora, essa que é a real, como se eu fosse uma verdadeira impostora quando eu colocava, Algum, alguma cor mais forte ou alguma estampa mais espalhafatosa. Isso não tinha nada a ver com o meu estilo, muito menos com o meu lifestyle. Então, se você gosta né, de cores se você quer usar cores, qualquer cor eu tô falando aqui, tá? Não vou entrar em paleta, em nada disso. Se você quer inserir cores ou você quer usar só o preto e branco, cinza, eu vou te dar algumas estratégias a partir de agora. A primeira estratégia que eu te dou é que você seja intencional naquilo que você vai fazer. O uso de cores ou a falta de cores no look que você usa tem que ser intencional. Eu não uso, né, a maioria dos meus looks são branco, preto e cinza e tem algumas cores como vermelho e rosa, eu não uso assim de forma aleatória. Eu entendo porque eu uso. E aí para você também começar a entender o que te faz feliz, o que, te faz, o que vai te deixar bonita de fato, você pode fazer três perguntas que eu acho assim, essencial. A primeira delas, por que, que eu quero usar muitas cores? Muitas cores. Por que, que você quer usar tantas cores? É porque tem muitas consultoras de imagem e estilo pessoal falando que você precisa de usar cores. Ou é, uma pessoa que você viu que é toda colorida, é super colorida e você acha essa pessoa muito feliz, muito pra cima e que parece que, sabe, tudo nela combina e você quer trazer isso pra você também. Ou porque ah, o preto, é, dizem, né, o preto emagrece, o preto me deixa mais elegante, eu consigo combinar mais peças com o preto, eu não tô falando nada aqui de certo ou errado. Mas é necessário que você faça essa pergunta. Por quê? Trazer, lembra que eu acabei de falar agora, trazer intencionalidade. Você tem que ser intencional. Por que você quer usar cores? E é imprescindível que você saiba o porquê. A segunda pergunta é, o que eu quero transmitir usando essa cor? Porque eu vejo muita gente falando, ah, ela usa laranja porque ela é uma cor muito feliz. Né? Mas feliz para quem? Para a pessoa que está usando? Será que vai ser feliz para mim também? Será que eu vou me sentir feliz? Será que eu vou conseguir ser feliz com laranja com azul? Será que isso vai trazer mesmo alegria para minha vida? Ou é naquela pessoa, com aquela modelagem, com o estilo daquela mulher que eu tanto achei bonito, fica bom o uso de tantas cores? Será que eu quero transmitir exatamente isso? O que eu quero transmitir usando tantas cores? Que eu sou uma pessoa extrovertida? Eu quero esconder alguma coisa? Porque eu escondia muito a minha timidez através dessas cores. E o que acontecia é o que eu acabei de falar, né? Anteriormente. Eu me sentia um peixe fora d'água, porque aquilo não fazia nada. Mas assim, não tinha nada a ver com o meu look. Nada a ver com a minha imagem, com a minha personalidade. Então, além de ser intencional, você precisa também fazer essas perguntas. Por que você quer usar essas cores? O que, que você quer transmitir com tantas cores? Tá? É uma perguntinha assim, parece bobinha, sabe gente, essas perguntas? Mas elas são muito capciosas. Você consegue ali, quando você realmente quer entender o que você está usando, fazer as coisas com intenção, com propósito, você consegue entender muito mais sobre cores, sobre o teu estilo, do que você fazer teste para ver qual é o estilo que você tem. Então, faça essa perguntinha. E a terceira pergunta é, eu realmente gosto dessas cores? Porque eu achava que eu gostava de uma porrada de cor que não se encaixava e ainda hoje não se encaixa. Mesmo algumas cores que eu gosto, eu não compro tantas coisas. Eu gosto muito de verde bandeira. Tenho muita coisa verde bandeira? Não. Eu tenho uma peça ou outra. Acho que eu tenho uma peça, que eu tenho um tricô verde bandeira. Porque é isso. Eu não gosto, de, não gosto tanto de tantas cores a ponto de eu usar e me achar muito bonita. Eu prefiro muito mais. Se eu tiver um verde bandeira e um preto, eu compro o preto. Se eu tiver um branco e laranja, provavelmente eu vou usar o branco. Porque são cores que eu sei que eu gosto de verdade. Como eu disse anteriormente, são perguntas que parecem muito bobinhas, mas que vão ajudar muito a você ter mais intenção na hora de escolher cor, e na hora de escolher o teu look, na hora de coordenar o teu look. A, ter, a segunda estratégia que eu vou te passar aqui é para você entender quais cores você mais usa. Às vezes você tá atrás, assim, de uma paleta, né, desesperada, como eu vejo muito, e surgiu, assim, né, brotou gente fazendo teste de coloração pessoal. Eu não sou contra, gente, de, de, assim, de forma alguma. Você fazer o teu teste de coloração pessoal. Eu só acho que isso tem que agregar na tua vida, no teu estilo, no teu gosto pessoal. Mais do que ser um mandatório. Olha, você precisa usar verde água porque tá na sua, no seu teste de coloração, deu que você precisa usar verde água. Ah, mas eu não gosto. Mas é uma cor que te favorece. Tá, mas favorece até que ponto? Né? ah, tudo bem, vai tirar sua olheira, vai te deixar com a pele mais limpa, não vai aparecer mancha, vai te reavivar, mas você vai estar tá mais bonita por causa disso? Você vai se sentir mais bonita? Porque uma coisa são, né, uma coisa é o que as pessoas veem em você e o que você também vai transmitir. De repente, você tá lá achando que tá arrasando com verde-água porque está escondendo a sua olheira, porque não tá mostrando as manchas do teu rosto, porque está deixando você mais jovem e você tá ali cativa, tá chateada, tá triste porque não é uma cor que você goste. Então você tem que gostar também disso, eu não sou contra. Se você for fazer, tenta colocar as cores que você gosta em primeiro plano, tá? Um, uma das coisas que eu consegui, porque como vocês sabem, a maioria né, sabe. Eu usava muito branco, preto, cinza e ponto, eu não colocava mais nenhuma outra cor. Porque foi um detox que eu fiz, intencional, eu não queria mesmo usar cores para entender quais eram as cores que eu gostava e aquilo me deixava, me fazia me sentir bonita e que eu ia gostar de usar sem me sentir que estava, sei lá, num carnaval, tá? O que que eu fiz então? Eu comecei a entender as cores que eu mais gostava e que eu usava de verdade. Então, eu comecei a incluir algumas cores, vermelho, rosa, tudo aquilo que me deixava com a autoestima alta. Eu sabia que era uma cor que muito possivelmente estaria por muito tempo no meu guarda-roupa. E foi o que aconteceu com essas cores que eu acabei de citar. Aí, de repente, surge uma tendência terracota. Gostava de terracota? Eu não sabia. Comprei sim, por impulso? Não. Eu fui entendendo, eu fui vendo algumas, né, inspirações, fui provando algumas peças, até que tudo bem. Caramba, eu gosto muito de terracota. Tanto gosto que o sofá da minha casa é terracota. E não é uma coisa assim que você muda de sofá como você muda de brusinha, né? Tem esse detalhe. Então, quando eu falo para ser intencional, para você estar atenta às cores que você gosta, não precisa o arco-íris, você não precisa ter todas as cores do arco-íris, sabe, aquele mundo de informação no teu guarda-roupa, você pode selecionar aquilo que você mais gosta, você pode ter uma gama maior até você entender de fato que você gosta e vai diminuindo isso. Então você vai começar a dar ênfase àquilo que você já tem no armário, ênfase aquelas peças que você gosta mesmo. Em fazer aquelas cores, sabe, quando você tem o mesmo modelo, olha meu, meu anel, né? Eu tô com um rosa e um preto, e, e são duas cores que eu gosto bastante, é pena para escolher. Mas, sim muito provavelmente o preto. Então, se você tem um vermelho e um azul, o que, que você gosta mais? É isso que você tem que fazer. E aí, você aproveita que você tá olhando as cores que você mais usa, aquelas cores que você já deixou de lado um tempo, sabe aquele amarelo que você usou uma ou duas vezes e acabou nem, né, nem usando mais? Dá uma atenção especial a isso no teu guarda-roupa, aproveita e faz um detox, tira essas peças. Tenha em mente também que só cor né, é, é muito, não é muito amplo, você precisa também entender é, caimento, você precisa entender modelagem, modelo de peça que você gosta. Então não é só, eu não usei amarelo porque eu não gosto de amarelo. De repente você usou uma peça que tá uma blusinha amarela, uma saia amarela, um, um short amarelo, uma estampa amarela, mas aquele vestido amarelo você não gostou. Talvez seja modelagem. Então sempre tenha uh, em mente isso, modelagem, cor, proporção, uh, modelagem. Tá? Mas fique atento às cores que você não usa tanto, aproveita e faz aquela rapa, aquele detox no armário e já tira. A terceira e última estratégia que eu vou passar pra você hoje é saiba fazer as coordenações, saiba fazer as coordenações, as combinações de cores que funcionam pra você. Aquelas, sabe aquelas combinações que funcionam de verdade? Por exemplo, pra mim, que funciona muito, muito, muito, muito branco e preto. Eu sei que se eu colocar um vermelho, vai funcionar. Se eu colocar um rosa, vai funcionar. Então, são combinações que combinam. Branco com rosa, talvez. Com preto, com certeza. Com cinza, melhor ainda. Cinza com vermelho, super, combina. Índigo, né, que a é calça jeans. Com vermelho, combina bastante. Então, eu já sei que essas combinações que eu faço são combinações que eu gosto, que me favorecem, e que me deixam com muita, mas assim, muita praticidade no dia a dia. Eu não preciso ficar pensando nas combinações de cores. Só quando eu quero elaborar uma coisa assim, muito mais, né? Mais fashionista, uma coisa que já não. Sabe, ah, sei lá, vamos tentar combinar um terracota com, com rosa, que é uma coisa assim, sabe, é um pouquinho mais longe do que eu gosto de usar tentar combinar, aí eu paro e vejo a combinação, mas de resto eu já sei as coisas que combinam para mim. Isso facilita muito, gente. facilita muito mesmo o meu dia a dia e eu tenho certeza que vai facilitar o seu também. Tá, Marcela, mas como é que eu faço isso, combinar as cores e saber as combinações? Porque é uma coisa mais difícil para mim. E aí eu vou te falar, experimentando. Sabe o que você faz? Né? para não falar assim, ai, ah, vai para frente do teu espelho e olha e tal. Que eu sei que é bem complicado para aquelas pessoas, para as mulheres que estão iniciando no teu guarda-roupa inteligente, que estão iniciando ainda no teu estilo, estão querendo facilitar aí o teu dia a dia. Você vai eleger uma cor base. Essa cor é assim. É aquela cor que sobressai de todas. Então, a minha cor base é a preta. Tudo que combina com preto, tudo que eu gosto com preto, eu compro porque eu sei que vai funcionar para mim. A sua pode ser o bege, pode ser o nude, pode ser o um rosa, pode ser o um amarelo, pode ser um verde, pode ser qualquer cor. Eleja aquela cor que você gosta muito, uma cor base. E aí você vai também começar a prestar atenção nos detalhes, igual eu disse anteriormente. Você vai entender a modelagem dessa peça, o tecido, que é muito importante, muda muito. Uh, o caimento, uma peça de malha e uma peça de tecido plano. Tudo isso precisa estar em harmonia. Eu falo de cores aqui, mas muitas vezes você não usa uma determinada cor porque você comprou uma saia que não favoreceu a tua silhueta, você não gostou e simplesmente não foi o, a cor, não foi o amarelo da saia que fez com que você não gostasse daquele, daquela cor. Né? Às vezes foi... O tecido, foi a modelagem, foi o modelo que você escolheu, que você acabou não gostando. Então, tudo é um conjunto, tudo tem que estar tá muito interligado para você também não fazer um detox de tudo aquilo que você gosta, só por conta de uma, um tecido, de uma modelagem ou até mesmo da qualidade da peça que você escolheu. Muito importante também dizer agora que, Se você for monocromática, se você gosta de peças de looks, né? De looks monocromáticos, se você gosta de se vestir toda de preto ou toda de branco, ou toda de rosa, né? Ter cores vibrantes ou cores mais neutras. Assim como eu falei da intencionalidade, você precisa assumir isso. Assumir que você é assim, não tentar é, ah, vou colocar uma corzinha, só porque aí todo mundo fala que eu só uso preto, então deixa eu tentar colocar aí um terracota, tá, um bege, um pink, tá? Assuma que você é dessa forma. Quando eu fiz isso, as coisas melhoraram muito pra mim, eu consegui entender muito mais sobre o meu estilo do que quando eu começava a colocar cor sem entender o porquê. Ai, mas consultora de estilo tem que usar cor, tem que fazer mix de estilo, tem que fazer mix de estampa e usar muitas cores. Não, não precisa de nada disso. Então, se livre dessas amarras, use as cores com intencionalidade, entenda mais sobre os modelos que você compra e o teu corpo, isso se chama autoconhecimento, e use as cores que você mais gosta em seu favor estando ou não na sua paleta de cores, então monocromática, vamos lá, deixa eu dar um, uma outra estratégia para vocês, quando você for intencional, você fala, Assumir, eu assumi o uso mesmo, eu gosto de usar só preto, eu gosto de usar só branco, eu me amarro num bege, num marrom, num cinza, num pink, usa isso com intenção, e o legal é quando você usa peças que, te, que tenham a modelagem diferenciada. Então, ao invés de você comprar um casaco ou uma camisa, vai, branca, simples, coloca uma camisa, compra uma camisa que tenha mais é, detalhes. Não precisa ser detalhe, gente, quando eu falo. Não precisa ser uma renda, não precisa ser muito frufru. Pode ser uma manga que é mais bufante ou uma camisa que é mais sequinha. Uma modelagem que seja mais ampla no teu corpo. Todos esses pequenos detalhes é que vão traduzir a tua identidade, o teu estilo, o teu DNA. Então, quando você assume que você é monocromática, que você quer usar aquele tipo de roupa, quando você coloca uma modelagem diferenciada, você está assumindo que você tem uma identidade, um DNA mais fashion, de uma mulher que entende, que faz com propósito, com intenção, e que sabe o porquê está fazendo, que entende de moda, entende aquela roupa que está usando. Isso é muito importante e vai fazer uma diferença absurda no seu dia a dia. Além de te descomplicar, vai fazer com que você se sinta bem usando as suas roupas monocromáticas e quando a pessoa falar que ah, você só usa preto, você só usa bege, você fala sim, é a minha cor preferida. Eu acho que é muito mais fácil do que você ficar se escondendo atrás de ah, é porque eu gostei dessa cor, é porque eu não gosto, ah, porque eu quero emagrecer, é porque eu quero, sabe, aquela timidez, não, eu gosto mesmo. Eu sou assim, preserve a sua individualidade, isso é muito importante. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve agora, aproveita e curte também esse vídeo, que eu tenho certeza que fez a diferença na tua vida. E se você quer fazer a diferença na vida de outra mulher, de uma mulher que você goste, pode ser tua cunhada, tua mãe, pode ser tua namorada, alguém que você fala, nossa, essa pessoa precisa saber disso, aperta o compartilhar, Compartilhe esse vídeo com essa pessoa, eu tenho certeza que você vai fazer sim a diferença na vida dela. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê nos próximos vídeos e lá nas redes sociais no arroba Marcelo Damas. Até lá!